Tem um outro exercício que dá para provar uhum. o quanto a gente manipula o psicológico e gerar um rápido efeito Tetris aqui na gente e em quem está em casa. Faça o seguinte exercício, atenção. Nós vamos <risos> uma experiência. Nossa, quantas experiências. Mano. Vamos lá, a gente isso tem que tempo. ter a né? é? Temos é. mais é. de 20 e poucos é. minutos. É. 20 20 minutos aí. Vamos fazer lá, então. É Vamos lá, então assim ó, a experiência que a gente pode fazer é o seguinte, ó, olha no teu contexto agora todos os elementos pretos, busca os elementos pretos no teu ambiente, uhum. tá? tá? Tá. Agora fecha os olhos e fala os elementos vermelhos. A minha bolsa. <risos> Cinco elementos vermelhos, de olho fechado, não pode buscar agora, tenta buscar e o que que acontece? Pode abrir o olho agora e daí tu consegue ver que há outros elementos vermelhos, entende? Inclusive na tela do computador aqui pra gente ah. tem vários elementos vermelhos, ah, sim, né? é. coraçãozinho, é. aviso, é. tapete, bolsa, caneta, é, dá pra ver, mas em virtude do, da nossa tendência de buscar o preto, ah. a gente não viu o vermelho. E ela sabia da bolsa vermelha porque é dela, <risos> sim. Né? Ah, sim, né? porque ela já sabe, né? ainda mais bolsa para amanhã, sim, né? então a né? minha bolsa é vermelha. Então, a gente sim. gerou com isso um rápido efeito Tetris. Ah. Se a gente ficar durante muito tempo só buscando sempre uma coisa, ah. tu vai ficar com isso o teu dia inteiro. Sim. E daí Obrigado. tu vai perder todas as bolsas vermelhas do teu contexto, tu só vai ver a bolsa preta, a mesa preta, o um mouse preto, Sim. Vai manipulando a tua, a tua mente Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares Um oferecimento da Academia Portal Doutor